Disco de amantado três coisas que você precisa saber. Fala pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez das redes sociais O Azulejista, e hoje eu estou aqui para explicar para vocês três coisas que você precisa saber sobre disco diamantado. disco de corte para piso, porcelanato, mármore, granito, entre outras coisas. São três informações importantes. Se você já é azulejista profissional, provavelmente você já sabe dessas informações. Mas se você está começando agora na profissão, se você é pedreiro, se você trabalha com a construção no geral, muitas dessas informações talvez você não conheça, então fica ligado nesse vídeo. A primeira informação, pessoal, que eu vou trazer para vocês é sobre os formatos dos discos os discos diamantado para cortes de cerâmica porcelanato piso entre outras coisas tem três formatos de, diferentes o disco turbo ele pode cortar pedras naturais pode cortar piso porcelanato é, que não necessita de um acabamento tão sofisticado porque muitas vezes vai ficar escondido por rodapé o disco segmentado é mais usado em alvenaria, mais para cortes mais grosseiros, e o disco contínuo é para coisas delicadas, porcelanato, materiais decorativos, entre outras coisas. Então, a primeira informação, o formato do disco. Tem três formas, três formatos diferentes de disco, e você tem que escolher cada formato de disco para o trabalho que você vai executar. A segunda informação importante sobre o disco diamantado, pessoal, é a afiação. Todo disco tem que ser afiado, você sabia? Eu vou abrir o disco aqui, esse encarte do disco, eu vou te mostrar como que é o disco e por que, que ele tem que ser afiado. O disco diamantado, pessoal, ele, ele tem os, os diamantes, né, os diamantes sintéticos, e a resina, né? Então o que acontece? Quando ele é feito, a resina ela fica é, por cima do diamante. Então quando você começa a usar o disco diamantado sem ter afiado ele, você vai começar a desgastar a resina. Então ele não vai cortar, ele vai patinar e não vai cortar. É, o que, que nós fazemos para afiar o disco? Nós tiramos a resina de cima do diamante para que o diamante em si comece a fazer o corte. Geralmente, pessoal, eu afio discos diamantados é, com é, aquele bloco de cimento ou aquela telha de cimento, sabe aquela telha de cobertura de cimento? Também... Ou mesmo no próprio contrapiso da casa que eu estou executando, eu vou ali afiando o disco, jogo um pouco d'água no concreto, vou passando o disco, até eu perceber que o corte está bom. Como que eu faço isso? Eu pego um pedaço de cerâmica ou de porcelanato e testo o disco sem afiação e conforme eu vou afiando, eu vou testando o disco até ficar do jeito que eu acho que fica bom para o corte, beleza? Então, o segundo ponto, pessoal, a afiação do disco é muito importante para que o teu acabamento, principalmente no porcelanato, que é um material mais delicado, fique perfeito. A terceira informação, pessoal, sobre é, disco diamantado é refrigeração. Eu tenho aqui comigo, pessoal, um disco para porcelanato. Esse aqui, pessoal, é o tipo de disco ideal para porcelanato, que é o disco contínuo, que a gente chama, né? Como vocês podem perceber, ó, esse aqui é o disco segmentado. O disco segmentado, ele tem essas aberturas nele, tá? O disco turbo, ele é igual a esse, só que ao invés de ter os cortes nele, ele tem um relevo aqui. Porque ele precisa de um corte mais, mais robusto. Esse aqui, pessoal, o disco contínuo, ele é um disco que não tem relevo na superfície e também não tem aqueles cortes. Então, ele bem afiado, ele vai dar um acabamento perfeito no corte do seu porcelanato. Só tem um detalhe, se você olhar a embalagem de qualquer disco, você vai ver que os discos eles precisam de refrigeração, tem que ser corte a úmido. Franz, isso quer dizer que esse disco ele não consegue cortar seco? Consegue cortar seco. Qualquer disco diamantado corta a seco. Só tem um detalhe, ele vai durar muito menos cortando a seco e tem um outro risco do corte ser a seco que quando você começa a, a girar o disco, você começa a colocar ele no material, na cerâmica, no porcelanato, o disco sem refrigeração, ele começa a esquentar e o material também. E isso corre o risco de lascar o produto, a cerâmica ou o porcelanato, e esse produto vir sobre você, ou mesmo o disco que for de, não for de boa qualidade, ele, vai, ele pode lascar, principalmente discos assim, ó, que tem a abertura, tá? Discos de baixa qualidade... Quando esquenta, ele pode estilhaçar, pode soltar pedaços do próprio disco sobre o azulejista. Então, o ideal, pessoal, é sempre trabalhar com o disco, principalmente materiais como o porcelanato, a úmido. Franz, mas a úmido faz muita sujeira e tal. Tem uns truquezinhos, pessoal, que o azulejista profissional usa, tá? Por exemplo, ao invés de você trabalhar com água direto nele, você pode pegar uma espuminha, tá? Conforme você for usando a maquita, você vai trabalhando com o disco, a espuma perto da maquita... E conforme você vai trabalhando nele, você vai apertando a espuma para cair pouco de água, não muito, e refrigerando o disco. Assim você vai trabalhar com segurança e o teu disco para corte de porcelanato, ele vai durar muito mais. Então pessoal, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês sobre discos diamantados. Os três formatos de disco, cada um para uma função. O disco precisa ser afiado para ter um melhor corte. E o disco ideal para... Porcelanato é o disco é, contínuo e o ideal do uso do disco, tanto contínuo como os outros, é trabalhar com ele a úmido, nem que for com um pouquinho só de água, só molhando a espuma ali. O ideal é trabalhar com ele a úmido para evitar o desgaste excessivo do disco e também para evitar é, problemas com acidentes. Se você quer saber mais sobre essa linha de discos da Quartzulite, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, você entra lá no site da Corsolite, conhece os tipos de disco que a gente tem disponível para o uso. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curtam, um, compartilhem os vídeos, deixem seus comentários, novos comentários, tornam nova matéria. Valeu, fui!